Olha, pessoal, é, eu estou meio gripado, meio querendo ficar com o bem. Desculpa, está todo um cara de, de chado. Mas vamos tentar falar, para evitar que não tem ninguém em casa, vamos tentar falar a minha saída da CBX. O primeiro contexto que eu queria falar é que eu estava num momento da minha vida que eu... Estava precisando muito confiar nas pessoas. E foi exatamente. Acho que isso é alguma coisa que Deus quer me dizer. Para não, não, botar, não botar confiança no homem, e sim botar confiança em Deus. Eu estava tentando morar numa. Eu estava tentando morar numa, numa república que fica mais próxima do CBPF, né, onde eu faço doutorado. E isso não estava dando muito certo. Por, que, por causa que eu, eu tenho esse problema de insônia, eu tenho que cuidar do meu equipamento de, de respiração e, e ficava uma coisa meio complicada, né? Lá aparecia várias pessoas, constantemente mudava de, de, de público Calma aí, gente Alô? Oi, vó Não, tem ninguém aqui não, vó É, eu, eu não tô com muita apetite não, vó. Eu tô meio... Meio febril. É, deixa eu ver que estou assim. Não sei o que é, vó. Tá. Não sei, irmão. Dá um tempo. Daqui a pouco ele deve aparecer. Tchau, vó. Então inclusive nesse nesse período eu até precisei ter que levar minhas coisas e ficar na casa na casa lá da comunidade de vida Mariana é, eu quem me conhece sabe que eu nunca tive nenhum problema com eles assim e eu achei sacanagem que fizeram comigo é, quando eu saí mas a sacanagem foi de vários lados não dá para culpar um o que acontece, eu, alguns meses antes, antes de tudo isso, um, uma liderança da CBX, uma liderança jovem da CBX, é, que eu prefiro não falar o nome para não, não causar problema na minha parte, ela me pediu ajuda para organizar um evento que ia ter de uma galera franciscana, que queria se encontrar eu, idiota, sempre aceitando, é, querendo fazer alguma coisa de bom as pessoas. Aceitei e, e organizei toda a ficha de, de entrada e de saída de, das pessoas aqui no Rio de Janeiro, né? Conversei lá com as pseudo-lideranças desse grupo, né? É... E se deu da seguinte maneira: eu cometi um, eu cometi um erro, né? Na, no meio das conversas, eu não entendia que aquele, que essa pseudo liderança queria queria que eu fosse que eu fosse escolher o pior caminho, que era receber todo mundo de ônibus, ou ele ficava esperando que eu ia ter carro para receber esse pessoal todo. E eu tomei uma decisão tática. Não, eu sabia que todo mundo ia chegar na sexta-feira. Em Rio de Janeiro, na sexta-feira, para. Eu sabia que não ia dar tempo de botar todo mundo no micro-ônibus se fosse de ônibus. E, e ia sair muito caro depois ter que alugar outro micro-ônibus para levar todo mundo até, a, até a, a, casa, a casa de retiro que fica lá em Xerém. Eu, eu não sei, assim... De início, eu até pensei em... em colocar esse pessoal todo na própria casa que fica na sede lá em São Cristóvão, só que pintou uns contratempos que não que não isso não pode ser possível e e convenhamos fazer um encontro é, um encontro com teus com teus conhecidos na casa de retiro lá da Rosalbista é muito mais agradável e eu fiz a decisão de é, pegar todo mundo de táxi né com, com essa decisão ficou sobrando somente essa pessoa de liderança para pegar no dia seguinte. Na verdade outras pessoas chegaram no dia seguinte foi foi muito cansativo eu, eu, eu fiquei pegando gente desde 6 horas da tarde, sexta até a madrugada entendeu E essa foi a sacanagem que eles fizeram comigo eles não souberam reconhecer o esforço que eu tive para tentar organizar isso. É. Então, isso tudo, custou, isso tudo me custou 500 reais no total. Eu paguei a, o taxista porque eu não vou ser leviano de contratar o serviço de alguém e não pagar. E eu expliquei isso para todo mundo e, e eles falaram que ia dar um jeito. Eu até falei assim, ah, se não tiver dinheiro agora, me paga depois. Burro. Esse depois... Se deu que vir. eles todos voltaram para casa, todos de, de certo modo reconheceram que tinha que pegar táxi mesmo, mas na, mas eles mesmos se reuniram e decidiram que não iam pagar droga nenhuma. Entendeu? A maior sacanagem não é o dinheiro. A maior sacanagem, sabe, é você se dizer católico, se dizer é, comungando do. do da de Cristo e você simplesmente ignorar um, uma ação que fizeram. Você foi bem feita, que se não tivesse sido bem feita, eles, eles não teriam uma ótima reunião como eles tiveram. E aí eles ficaram com a consciência limpa porque tiveram que pagar, eles pagaram um, a parte que seria da casa, eles não pagaram o transporte que seria mim pagaram a casa que convenhamos é esse dinheiro na casa foi extra, porque eles nem o pessoal não estava nem esperando a visita a desorganização na comunidade de vida mariana foi tanto que não sabiam que iria chegar um grupo do pessoal franciscano e eu Sabe, eu, não tenho, eu não tenho nenhum problema com o pessoal da casa, eles souberam fazer a parte deles, assim como eu fiz a minha. O que eu fiquei puto foi que o a liderança maior da comunidade de Vitor Mariana é, fez, fez nada para me defender. Ele sabia de tudo que estava acontecendo, assim como a liderança da CVX, que me chamou para ajudar, sabia do que estava acontecendo. Eles sabiam que eles tinham me dado um calote... E fez nada Eu até eu até Dei aquele princípio cristão de Perdoar A, a omissão do outro né? Eu só fico puto assim A pessoa se diz líder, mas na verdade Ela só é líder quando convém Ela só bota a cara na frente Quando tá ganhando alguma coisa por cima Essa é a realidade das lideranças mundiais Essa que é a realidade Isso que eu presenciei é... <coughs> Ele não estava nem aí para o que aconteceu comigo. E bem, eu poderia ter partido da CBX naquele momento, mas eu ainda tinha continuado. O lance é que aconteceu, na mesma época, um sorteio de uma rifa que roube. Que, que é estranho que essa rifa, rifa não foi publicada, não foi, foi divulgada em nenhum meio oficial da CBX. E ela teve um valor muito alto, né? foi 10 mil. Reais. Eu, primeiro eu escanhei, né? Pô, como é que uma rifa que ninguém que ninguém divulgou, que rodou o Brasil todo, que rodou o Encontro Nacional, que eu estava presente, inclusive hospedei um dos organizadores da, da rifa, é, na minha casa, lá em Fortaleza, como é que essa rifa deu um valor tão certinho, 10 mil, e eu comecei a achar estranho. E fui pesquisar no Google, a palavra rifa, cdx. É... E, por sorte, eu, eu encontrei dois e-mails públicos que a pessoa, a pessoa, quando fez o Google Groups da comunidade dela, não sabia não sabia que estava que tava exposto ao público. E eu pude ler, pude fazer as pesquisas das coisas que eu queria saber. Né? E aí eu... Eu, e aí eu confirmei quanto que valia cada bloco de, de rifa, dessa rifa que aconteceu. E o valor era a informação que faltava para fazer a conta. Eu sei fazer a conta. E aí eu fui multiplicando quantas rifas Tá. Então, aí eu, aí eu fiz a conta e deu 16 mil. Pô, é, o argumento que um argumento muito mais complicado que falaram é que é, na verdade eles deram o valor, deram o valor dos blocos, né? Deram o valor dos blocos, é, quantidade X de números e não de, deixaram solto o valor, o valor dos blocos, não precisava pagar o valor total. Mesmo assim, ainda não explica como é que deu um 10 mil certinho. Né? É, e tem muita coisa por trás disso que não ficou ficou muito mal entendida. É, o que é o que é escroto da parte das lideranças é que eles mandaram um e-mail resposta botando eu como um grande mal da CBX. Né? Tipo assim, eu estava trabalhando na época, a gente, eu, tava organizando, eu ia organizar uma vigília que ia ser só Inaciana, eu estava todo atarefado, peguei a, essa, esse abacaxi da, da galera franciscana e fiquei na mão, eu fiquei com um grande mal da CBX e, e a, começou a aparecer um monte de falso falso, falso amigo, que queria me induzir a, a falar os nomes das pessoas, né? Porque em tudo isso eu, eu fui inteligente e não, e não fui, fui idiota de falar o nome de ninguém, né? Para ninguém me processar. A galera tem dinheiro, eu que não tenho grana nenhuma, vou, vou foder, né? E aí foi isso que aconteceu. Eu... Eu, a priori, conversei... Eu sempre era misturado e falava tudo ao, ao público. Mas, nessa vez, eu conversei primeiramente com a minha comunidade que eu pertencia. E a reação que me surpreendeu foi exatamente essa. O coordenador da minha comunidade que eu pertencia, ele... Eu, eu perguntei para ele, pô, cara, eu estou aqui com uma dúvida nesse valor da, da, total da rifa. Traz... O, traz os, os bilhetes da Rifa Para a gente poder ver na próxima reunião Ele simplesmente chegou e falou assim Ah, você não está confiando em mim E a gente não pode ficar Numa mesma comunidade é, Com essa desconfiança A comunidade vai ter que escolher Entre eu e você Para ficarmos então, porra, Entre Isso para mim foi um, foi um Pedido de, de Expulsão da CBX Literalmente, porque, pô, entre, entre o cara que, que a galera conhece há 300 anos e eu que estava começando, óbvio que não vamos escolher. E foi assim que se deu, assim. Ninguém, ninguém sequer se meteu no assunto. Eu cheguei e falei, ó, ah, gente, estou na saber CBX, ninguém fez mínima para isso, sabe? Deu para mim, assim, sentimento de comunidade zero nesse, nesse momento. Ah, salvo algumas exceções que eu respeito O momento da pessoa não estava muito não, Muito comprovado por se meter em algum assunto E é isso, assim é, Eu fui desamparado pela minha comunidade local E saí De início eu fiquei assim, caramba Eu estava meio perdido, né E fui procurar ah, eu queria, na verdade, eu fiz um teste. Eu queria saber é, se o pessoal da Convenção Mariana eram tão eram tão semelhantes ao pessoal da CBX nesse ponto. E aí eu fui procurar coordenadores locais, coordenadores né, locais e regionais da Convenção Mariana e falei: olha, eu tô afim de ir para a Convenção Mariana. Eu, para mim, Nunca, eu nunca fiz essa distinção entre CBX e Congressão Mariana, para mim é uma coisa só. E hoje eu entendo por que ela é dividida. Hoje em dia, eu, eu, fica bem claro, a Congressão Mariana e a CBX é divididas por questões de dinheiro, né? ninguém quer perder a fatia do bolo, e questões de poder. Né? Ninguém quer perder a, a honra que recebe dos jesuítas da parte do CBX, e ninguém quer perder a honra que recebe dos bichos parte das Associação Marianas. E se deu dessa maneira, gente. Aí eu me aceitei, sabe? Demorou um tempo, me aceitei como um inerciano. É, eu acho que eu sou inerciano, eu acho que eu sei é, seguir os exercícios espirituais, mas foi interessante que assim que eu saí da CBX eu parei de receber qualquer coisa dos jesuítas. Foi imediato, assim. É como se eu fosse excluído de tudo, de toda... Toda parada nasciando, assim, não recebi mais nada manchetando, não recebi nem, nem da comunidade vocacional que, que ficava me, me mandando é, coisas, né, para ver se eu me interessava em ser jesuíta. É, aí eu me senti literalmente abandonado, e assim, foi nesses momentos, assim, eu, eu fiquei muito feliz porque eu fui procurar assim seguir minha missão aquilo que eu tinha discernido desde sempre né que é seguir com seguir com essa questão de internet e apareceu pintou essa oportunidade de ajudar na jornada mundial da aventura é, eu fiz eu fiz eu mandei uma uns e-mails eu eu sabia que eu não poderia sair da CBX sem antes mandar um e-mail para o coordenador mundial eu fiz uma declaração pública, mandei em, em anexo para os corandões nacionais falando que a substituição do Brasil não seguia os princípios gerais. Isso é verdade. Se seguisse os princípios gerais, estavam ajudando na, na jornada mundial explicitamente, mas a verdade é que não está ajudando. Está ajudando os jesuítas somente nas, nas coisas de jesuítas. Não está se integrando ao, a, ao fazer da igreja com tudo, né? Não está se comunicando com as outras comunidades Com os outros movimentos Só está vivendo um mundinho pequeno e, e aí é isso, galera Sabe, eu não tenho Eu não sei se eu tenho rancor, não Eu acho que eu tenho rancor do, das lideranças As lideranças sempre são Eu aprendi muito isso As lideranças, ela só ela só prestam Ela simplesmente é um símbolo Que alguns idiotas Precisam para poder aplaudir e, e depois se sentirem acolhidos por essas lideranças, tipo, ah, caramba, olha, esse líder X está na minha festa, ou então está na minha presença, estou tirando fotinho com ele. Então, eu sou uma pessoa importante, porque eu, essa pessoa que eu adoro, adoração mesmo, né, bota essa pessoa no pedestal, como se fosse Deus, é simplesmente para isso que precisa. Sabe, de liderança. Na hora do vamos ver, a liderança foge. Sabe, na hora de botar a cara e correr o risco de perder toda a honra, ela foge. Então, galera, é isso, assim. É uma pena que, assim, muitas pessoas que eu achava que eram amigos sumiram, entendeu? Eu acho que... São, eu conto nem nos dedos, assim. Eu, um ou três pessoas eu... eu, eu Talvez uma pessoa somente eu considero amigo mesmo, que me cagou e andou para a opinião pública e sempre continuou firme a minha amizade. E eu respeitei muito essa pessoa a partir de então. É, agora as outras pessoas, assim eu re realmente assim, não sei como é que a pessoa consegue comungar é, todo dia domingo. Eu acho que a pessoa não. não a menos que se confessou ou se arrependeu, mas na boa. É isso, galera. Espero que... <risos> o que eu vou desejar? Espero que um dia a comunidade de vida mariana, as convenções marianas e a CBX abandonem essa, essa coisa mundana que as separam e olhem para o Cristo que as une. E enxerrem que elas são a mesma coisa. Foi o que eu sempre defendi e continuo defendendo. Só que agora do lado de fora, só com uma opinião é, solta. Um é, eu tenho certeza que eles juntos eles, eles estariam fazendo a missão de Cristo. Mas separados estão fazendo a missão dos líderes que gostam de receber aplausos. Acho que é verdade. Valeu, gente. Até mais.